Quem jogou mais? Ronaldo ou Romário? Ah, agora. Ronaldo. Edilson ou Djalminha? Djalminha. Viola ou Luizão? Viola. Paulo Nunes ou Edmundo? Edmundo. Raí ou Alex? Alex. Müller ou Euler? Müller. César Sampaio ou Vampeta? César Sampaio. Marcos ou Rogério Senna? Marcos. Amaral ou Dinei? Dinei. Dinei. <risos> Mas desde aí qual?